Bom censuradas, hoje nosso passeio é por Valparaíso e Vina del Mar São duas cidades a cerca de 100, 100 km de Santiago acho dá uma hora e meia de viagem, a gente veio de ônibus, pegamos lá no terminal, em Santiago, e agora a gente vai fazer um walking tour por nós mesmas, porque erramos o lugar do free walking tour, mas enfim, é, a gente começou aqui pelo porto, na verdade o Valparaíso é todo um porto, mas esses lugares específicos saem passeios de barco pra você fazer, acho que são 5 mil pesos, pra você ver leões marinhos e andar pela né, cidade de outro ângulo, Hoje a gente não vai fazer ele porque tá meio frio e aí vai ficar o vento do barco batendo e não é legal, eu fiz isso. Então vamos dar uma andada e ver o que a gente acha. Aqui é uma cidade famosa por seus elevadores e vistas panorâmicas, então espero que a gente encontre umas vistas bem legais. <música> Bom, dali de onde a gente estava, do Porto, a gente subiu um elevador, um dos vários elevadores que tem aqui, que se chama El Peran, e ele dá um mirante para a Bahia e para algumas outras partes da cidade, que é bem bonito, e além disso, aqui atrás de mim tem o Palácio Baburiza, que é onde fica o Museu de Belas Artes. Porém, hoje é segunda-feira, então está fechado, como a maioria dos museus em todos os lugares do mundo. A gente foi segunda-feira no caso porque, enquanto a gente estava lá no Atacama, teve alguns problemas aqui em Valparaíso e a gente não queria arriscar, então deixamos para o último dia. Mas tudo bem, porque a gente não tem muito tempo mesmo para entrar, então vamos ver por fora mesmo. Tá muito lindo ele. De todos os lados você vai rodando e ele é muito lindo, gente. <música> casa cheeira de porão casa cheeira de porão bom gente agora chegamos é, ainda naquela parte do ascensor eleterân el el a gente chegou no ponto mais famoso daqui, que são as escadas de piano. aqui atrás. Vem cá para mostrar para vocês. A gente já tirou foto ali, o pessoal tá tirando. Eu achei, até achei que tem pouca gente para tirar foto, Eu achei que está muito cheio. E aqui é o Jardim de Beethoven, e lá em cima tem uma igreja, porque tem os degraus de piano. Bom, gente, agora pegamos um voo... Voo? Agora pegamos um ônibus desses normais, mesmo de rua, não foi de nenhuma companhia específica, e viemos para a Vinha Del Mar, que é bem pertinho, aos 15 minutos de Valparaíso. E aqui é a cidade chamada de Cidade Jardim, porque ela tem muita área verde, muito lazer, e também é uma cidade de elitezinha, porque é alta gastronomia, tem um monte de mansão, um monte de castelo, e a gente vai esperar conseguir ver pelo menos um pouquinho disso hoje. A gente atravessou a rua do relógio das flores e aqui logo em frente tem a primeira praia, Vinha do Mar. Tem muitas praias, cada um de um estilo. Tem algumas que são mais badaladas, tem algumas que são mais cheias porque são aqui mais perto do centro. Tem algumas que são mais pra esporte. Enfim, essa é a primeira delas. A gente não vai ficar aqui fim, tem muita coisa pra ver. Mas ainda espero ir pra uma praia hoje pra aproveitar o sol. bonito daqui, ele é um dos três que tem em linha do mar, e ele é um patrimônio histórico, ele foi construído em 1905, tem um estilo franco-alemão, e hoje ele está fechado, né, segunda-feira, que é o de história, mas se vocês vierem um dia que seja, não seja segunda, entrem, porque eu tenho certeza que vale a pena, e não tenho certeza, mas acho que tem um galá que tem um chão de vidro, e você vai vendo o mar. El Sol, que é esse aqui e do outro lado tem a Acapulco e no meio delas tem um pier chamado Vergara que é esse aqui, vai até o final elas são as praias mais cheias daqui, porque é numa área mais turística, tá muito cheia hoje, mas essa aqui parece bem embaladinha tipo, tá bem colorido, tem bastante coisa para fazer e agora estamos com o tempo mercado então vamos voltar e tentar ir num museu que tem... Moai, da Ilha de Páscoa. Bom, agora a gente termina o nosso passeio por Vinha do Mar, aqui nessa estátua que veio lá diretamente da Ilha de Páscoa. É... é o Museu Funk que fica aqui atrás, de arqueologia e tudo mais. E agora vamos voltar para Santiago. Se vocês curtiram esse vídeo de viagem, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, deixem um comentário. Fica ligado porque toda segunda, quarta e sexta às 21 horas tem vídeo novo, tá bom? Até logo.